Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Transplante de Amor, uma obra mediúnica do médium Eurípides School, pelo Espírito Roboels. Capítulo 4: Emoções Trincadas. Somente no dia seguinte ao problema do pai, foi que Anderson ficou sabendo que ele estava hospitalizado, apressando-se em procurar a mãe que, ao vê-lo, numa explosão de soluços, contou que a irmã estava internada numa clínica de recuperação de drogados. Mãe, embora não me sinta bem nesta casa, vim correndo para saber se a senhora quer que eu faça alguma coisa. — Oh, meu filho, foi tudo tão de repente. — Por isso estou aqui. Cheguei de viagem e, quando soube, imaginei que a senhora estaria angustiada, e isso mexe comigo, pois eu a amo muito. Abraçaram-se eternamente. A doença de Ari e o destino de Meire os havia sensibilizado. — Além do mais, prosseguiu. — Não acho justo que a senhora, sozinha, administre esses dois problemas. Eu quero ajudá-la a superar esses momentos difíceis. Luísa, até então apenas abalada com a doença do marido e contrariada com o vício da filha, pensou das palavras do filho a expressão — Não acho justo — e adequou-as ao que estava acontecendo. — Sim. Não era justo que isso tudo tivesse acontecido com ela. A revolta apresentou-se em seu espírito, logo sendo acolhida, expressamente convocada que fora, por essa negativa postura mental. Assim, quem falou agora foi a mulher injustiçada. Sabe, Anderson, foi bom você ter vindo hipotecar-me solidariedade e carinho bem no meio dessa tempestade que se abateu sobre nossa família. Só tenho você e o doutor Américo para me ajudarem a superar tantos problemas. Aliás, o doutor Américo ficou de telefonar-me tão logo nós possamos visitar seu pai, pois ontem ele tinha ido para a UTI e não podia receber visitas. Foi até o porta-revistas e apanhou um jornal, mostrando ao filho um destaque na coluna social. — Infames! Ouvi hoje de manhã na TV sobre o papai e Meire. por isso vim até aqui. — Cruéis esses repórteres! — choramingou Luísa. Após meditar um pouco, Anderson assumiu. A melhor maneira de acabarmos com essas fofocas é solicitar ao doutor Américo, que há tantos anos cuida de nós todos, que esclareça qual a doença do papai. Quanto a Meire, não há mesmo nada a acrescentar ou modificar. Infelizmente. Ela é viciada e, por isso mesmo, que assuma as consequências. — Meu filho, meu filho, você tem razão quanto ao doutor Américo desfazer intrigas, mas, no que diz respeito à sua irmã, ela precisa do nosso apoio. — Não, meu. Não concordo com o que ela fez e imagina quem vai pagar a conta. — Quanto a isso, não se preocupe. Temos condições de arcar com o tratamento da Meire, que nem sequer vai abalar a solidez da nossa fortuna. O problema, na verdade, é o brilho da nossa família. O mordomo delicadamente interrompeu-os. — Perdão, senhora. Com licença, senhor Anderson. Está à porta um motociclista que quer falar com alguém da família. — Vejo o que ele quer. — Cheguei até a forçar, senhora, mas ele insiste em ser atendido por algum familiar. Diz que é sobre meire. Vou ver o que se trata. Adiantou-se Anderson. Quando o motociclista viu, foi logo dizendo. — Sua irmãzinha é uma boa freguesa quando se trata de comprar e apreciar nossos produtos, mas na hora de pagar, já não é a mesma. — Olha aqui, companheiro, não sei quem você é, nem o que pretende. Aliás, não estou gostando do seu jeito, sabia? Se a Mary comprou e não pagou, me dê a nota fiscal e eu pago. — Irmão, você não entendeu... Ficou nervosinho de pressa, isso não faz bem para a saúde. A mana tem crédito aberto, mas agora que entrou em recesso, precisa zerar a conta. Você está se tornando inconveniente. Ou me dá o recibo da compra, seja lá quanto a Mary gastou, ou então vai dando fora. Não tenho tempo a perder, ainda mais com estranhos. No seu lugar eu dobrava a língua, antes de ofender quem não conhece. Vou abrir o jogo com você. Pois não costumamos conversar muito. Amigo, já não quero vê-lo mais aqui. Sua conversa não me agrada e sua pessoa menos ainda. Caia fora, já! Ou prefere que eu chame a polícia? O motociclista sorriu com sarcasmo e retirou-se. Quem era? Um bobo, mamãe, cobrando despesas feitas pela Meire. Despachei-o logo, pois não tinha nota fiscal do que ela comprou. Tanto era um golpe que foi embora depressinha quando falei em chamar a polícia. Eram quase dez horas quando Luísa atendeu o telefone. Sim, doutor Américo. Pelo amor de Deus, pode dizer. Meu filho, inclusive, está aqui. Luísa desligou lentamente após ouvir o que o médico tinha dito. Anderson colocou a mão em seu ombro e aguardou — Seu pai vai precisar fazer um transplante de coração. E essa é a única esperança. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Anderson confortou-a como pode. Passados alguns instantes, indagou. — Mãe, ele é tão forte, tão saudável. Nunca ficou doente. Não pode ser. Deve haver algum equívoco. Vou agora mesmo para lá conversar com a equipe médica. Vou com você. A saída, quando chegou à rua, o luxuoso automóvel foi interceptado por dois motociclistas, cada um com uma carona. O motorista desviou das motos, que logo emparelharam com o carro, uma de cada lado. Aí os homens que estavam na garupa das motos, com os demais dedos encolhidos, quase encostaram o indicador no vidro das portas traseiras, no gesto clássico de atirar. Embora sem armas nas mãos, o pavor da ameaça provocou pânico nas três pessoas que estavam no interior do veículo. Por pouco, o motorista não perdeu a direção mas manobrou rápido e acelerou, fugindo deles. Olhando pelo vidro traseiro, Anderson identificou que um dos homens era aquele que, há poucos instantes, estivera na casa de seus pais. Os quatro sorriam malignamente. O doutor Américo esperava-os à porta do hospital. — Sinto muito, dona Luísa e meu caro Anderson — mas considerei inadiável dar a vocês a notícia sobre o ARI. Após procederem a minuciosos exames, os médicos que o assistiram reuniram-se em junta para decidir qual o procedimento a ser realizado. O Dr. Renato, presidente da junta médica, ouviu um a um os diagnósticos apresentados por seus colegas. Consideradas todas as condições do paciente e as possibilidades de tratamento, não restou senão um único caminho transplante de coração. Respirou fundo e continuou. Os vários exames específicos e os complementares com equipamento de ponta conduziram à conclusão e ao diagnóstico preciso: miocardiopatia dilatada, acrescida de células inflamatórias e necrose miocárdica parcial. O que quer dizer isso? Quadro grave, gravíssimo aliás. A miocardiopatia, por alguns denominada de cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, é um estado em que o miocárdio, principal músculo do coração, apresenta-se muito enfraquecido e sem forças para as contrações normais, pelo que aumenta de tamanho. Verificado o estado clínico geral do paciente, o Dr. Renato indicou o transplante, enquadrando os procedimentos necessários na categoria de urgentes. Vamos falar agora mesmo com o dono do hospital. Atalhou Anderson. Não, meu amigo, acalmou o médico. Não é com o dono do hospital que temos que falar, e sim com o chefe da equipe médica do departamento de cardiologia. Muito bem, convoque-o. Anderson Talvez você desconheça a forma segundo a qual um grande hospital como este desenvolve suas atividades ao longo das 24 horas em todos os dias do ano. Não podemos simplesmente chegar aqui e convocar esse ou aquele médico, ainda mais os chefes de clínica. O Dr. Renato, chefe da cardiologia, neste momento está realizando uma cirurgia e só poderemos entrevistá-lo quando sua agenda permitir. Mas o caso de meu pai é grave. Todos os casos de cardiologia ou são, uns mais, outros menos. O de papai está no mais, porém os transplantes, embora inevitáveis, até poderem ser realizados, sempre possibilitam aos pacientes uma sobrevida, desde que sob controle médico. Luísa, até então só ouvindo, interveio. Vamos agendar uma entrevista com a secretária do doutor? Já providenciei isso, antes de vocês chegarem. Com efeito, o doutor Renato atendeu-os à tarde. Dona Luísa, Anderson, Américo, a melhor maneira de administrarmos esses momentos é concedermos o máximo de confiança reciprocamente. O tempo está contra nós no tratamento do nosso arei. Já concluímos vários exames complementares, confirmando que ele está com placas da substância gordurosa chamada colesterol depositadas nas paredes das artérias coronárias, obstruindo-as. Em consequência dessa obstrução, o miocárdio foi se enfraquecendo, não tendo força para se contrair normalmente, e infartou, privando o coração de receber sangue. Doutor... Meu marido nunca se queixou de nada. É comum, Dona Luísa, que pessoas atarefadas como ele produzam sobrecarga de adrenalina e de endorfina, num prejudicial processo de mascarar os sempre amigos sintomas. Com a endorfina, o indivíduo julga que aquela pequena dorzinha não era nada, só ligeiro mal-estar. E isso porque a mente determina ao cérebro que ele acredite nisso. E daí as glândulas suprarrenais recebem ordem do chefe, o cérebro, para produzir a adrenalina, que é despejada na circulação sanguínea. Fez pequena pausa e prosseguiu. Dessa forma, com esse equilíbrio artificial e enganoso, e também arriscado, o cidadão prossegue em sua faina, sempre acelerada. É como quando alguém toma um anestésico local e logo se machuca naquele local. Nada sentindo. Olhou-os com serenidade e completou. Se me permitem uma outra comparação, é como se uma pessoa que tem uma bela conta bancária começasse a sacar sempre mais e mais sem fazer depósitos. Confiante no saldo, de início alto mesmo, vai sacando, sacando. O gerente do banco, receoso de ofender tão ilustre correntista, mas também não sendo omisso, quando pode, com muito tato, brinca com ele. — Olá, doutor. Faz tempo que o banco não tem a honra de recebê-lo. Tal cliente nem sequer toma conhecimento do eufemismo embutido na frase. E segue sacando. Para silenciar o gerente, dá-lhe presentinhos. Um dia, de forma sempre inesperada, recebe um comunicado irreversível. Sua conta está encerrada, pois seu débito é vultoso. O doutor Renato, gostando da própria historinha, fez-lhe o fecho. O saldo elevado é a saúde, o banco, o corpo, o gerente, o coração, os saques contínuos, sem reposição, os excessos de trabalho, os avisos e telefonemas do gerente, os sintomas, os presentinhos, a adrenalina e a endorfina, o encerramento da conta sem aviso, infarto. Anderson atalhou. E a reabertura da conta? Não há reabertura. Só com um novo gerente abrindo uma nova, desconsiderando a anterior, já irreversivelmente condenada. Não existe outro tratamento para o Ari além do transplante? Não, dona Luísa. O caso do doutor Ari é grave e a mim me ocorreu noticiar-lhes isso de forma figurada na historinha que contei. Na verdade, a tal historinha é a realidade dele, nos dias atuais, o homem não tem medidas nem para o trabalho, nem para o lazer, nem para o descanso, nem para uma alimentação saudável. Arrisco-me afirmar que é tão tumultuada a vida moderna que o lazer, longe de proporcionar um refazimento de energias físicas e mentais, na verdade provoca um sobreesforço. Viagens e excursões, de modo geral, são tiranizadores módulos de chegadas e partidas em total desrespeito ao relógio biológico do pobre turista, que, por um determinado número de dias, vê-se obrigado a alimentar-se em locais estranhos, em horários diferentes, com cardápios compulsórios. Além disso, as noites calmas da sua residência inexistem, pois o tempo urge e é preciso bem o aproveitar. Assim, o quadro é perverso. Refeições noturnas, poucas horas para dormir, em camas estranhas e alvoradas forçadas. Tudo isso, ao retorno, dão o tom do passeio. Foi bonito, muitas novidades, mas descanso mesmo que é bom? Nenhum. Ao contrário, só desgastes. O cirurgião olhou-os longamente e, como ninguém dissesse nada, questionou — Como sei disso tudo? — respondeu ele mesmo. — Quase a metade dos meus clientes enquadra-se no que acabei de pintar dos nossos dias. — Mas papai não faz turismo coletivo. — Viaja a passeio por conta própria? — Não, só viaja a negócios. — Pois é, o desgaste é o mesmo, ou maior. Tanto num quanto no outro caso, a consequência é o estresse, a terrível epidemia que vem afetando metade do mundo. Quando não o é por excessos, é por escassez. Como assim excessos ou escassez? Riqueza e pobreza. Estes os dois maiores catalisadores do desgaste mental a que hoje se vê submetida metade da população em nível mundial. Encerrando a entrevista... O doutor Renato foi bondoso. Não fiquem preocupados em excesso. Eu os manterei informados de todos os passos. Arino é o primeiro paciente que apresenta esse quadro e, em todos eles, esses super-homens após o transplante continuam vivendo e trabalhando, agora respeitando mais a saúde, dosando as horas trabalhadas e sendo felizes. Deus o ouça. Podemos ir vê-lo? — Claro! Só recomendo que, antes de cumprimentarem-no, preparem-se mentalmente para não deixar as ideias penderem para nenhuma preocupação. Refiro meus negócios e a Meire, pois Dr. Américo contou-me sobre o problema dela. Ali estava na UTI, unidade de terapia intensiva, respirando com o auxílio de aparelhos. Quando viu a mulher e o filho pela janela de vidro, olhando-o pesarosos, compreendeu, em menos de um centésimo de segundo, que sua vida até ali vinha sendo um enorme equívoco. Não soube definir na hora, mas teve a sensação de ter dado umas sete ou oito voltas ao redor do mundo, como que a gritar que a vida é pujante e bela. Sim, queria viver. Não queria morrer. Captou o inteligentíssimo e observador que sempre fora que a vida dele se esvaía. Talvez logo morresse. E, naquele momento, viu a morte assim. Ele dando não as mesmas voltas ao redor do mundo, mas infinitas e sem poder pôr os pés no chão. Luiz Anderson... Acompanhados pelo doutor Américo, adentraram na UTI e, ao se aproximarem dele, o médico adiantou-se. Ali, viemos vê-lo por um minutinho para dizer-lhe quão bem o queremos. O doutor Renato está avaliando seu quadro de saúde e dentro em breve decidirá qual o melhor procedimento. A seguir, fez um gesto com a cabeça para Luísa e Anderson se aproximarem. Luísa falou primeiro com Ari. — Meu bem, meu amor... — Pai... — balbuciou Anderson. O paciente respondeu a ambos. Grossas lágrimas assomaram-lhe, escorrendo pelas faces, em substituição a palavras. Em todos os anos de convivência familiar, nenhum momento teve a expressividade daquele instante. Na linguagem universal dos corações, ali os três conjugaram o verbo amar no tempo presente e no infinitivo pessoal, do tipo, estamos aqui para amar. Indeclinável no contexto da evolução espiritual daquela família, deixar de entender como a dor leciona mansuetude e traz progresso. O doutor Américo, cuidadoso, Encerrou a breve entrevista. — Voltaremos em breve, Ari. Por enquanto, procure não abrigar nenhum pensamento negativo. Tenha confiança no doutor Renato e sua equipe. Retiraram-se. Quando Luísa e o filho se despediram do doutor Américo e adentraram no luxuoso automóvel, antes de ordenar ao motorista para onde queriam ir, assustaram-se com a palidez do empregado. Anderson brincou com ele. — O que é isso, Marcelo? Parece que viu um fantasma. — É que os quatro rapazes das motocicletas passaram por aqui e deram três voltas no nosso carro. — Mas o que é isso? Onde estamos? exclamou Luísa. — Mãe, não é hora para desespero. Com certeza são chantagistas, aproveitando-se das maluquices da Meire. Ainda com o carro parado, foram os três surpreendidos por um ensurdecedor ronco de motos que pararam ao lado do carro. Um dos rapazes, sem o menor cuidado de cobrir o rosto, passou um bilhete para Marcelo, cuja janela estava aberta. Com um gesto expressivo, determinou que o bilhete fosse entregue à mulher. Marcelo, aterrorizado, obedeceu. Ao receber a folha de papel dobrada, Luísa teve ímpetos de jogá-la fora. Contudo, receosa de abrir a janela, sufocou o gesto e determinou ao motorista que pusesse o veículo em movimento. — Vamos embora, já! Antes mesmo de Marcelo dar a partida... As motos se afastaram com um grande estardalhaço. O gesto do dedo indicador puxando o um imaginário gatilho foi repetido pelos quatro rapazes. Anderson, irritado com aquele atrevimento, mas temendo alguma violência, pegou o bilhete das mãos da mãe. Com espanto, reconheceu a letra de Meire. Tratava-se de uma cópia de nota promissória no valor de onze mil reais, cujo prazo de resgate já estava vencido. No verso havia ameaças. Quem deve tem que pagar. Sua filha está nos devendo onze mil e já passou da hora de quitar. Ela é boa freguesa e só teve crédito porque nos deu garantia de que a mãe pagaria a conta. Vocês podem fazer duas coisas. Primeira, pagar a conta. Segunda, ir à polícia. No primeiro caso, o assunto morre na hora. No segundo, quem morrerá será a fregueza, Não na hora, mas assim que sair da boa prisão em que está agora. Anderson mostrou o documento a Luísa, que, ao lê-lo, xingou. — Aquela desmiolada arruma encrenca e joga nas minhas costas. — O que a senhora vai fazer? Nada. Não vou pagar dívidas malucas da sua irmã como se ela fosse uma garotinha comprando um carrinho de chocolate no supermercado. Marcelo, até então só ouvindo, não se conteve. Perdão, Dona Luísa e senhor Anderson. Luísa aborreceu-se com a intromissão do empregado, totalmente fora de hora, mas Anderson encorajou o encorajou. Diga, Marcelo, o que você quer? — Sabe de alguma coisa da Mary, desses bandidos? — Peço desculpas por dar opinião, mas o caso é muito mais sério do que se possa imaginar. Com toda a certeza, aqueles quatro não passam de aviões, ou melhor, de funcionários de algum traficante. — Você está querendo dizer — cortou Luísa — que a dívida dos onze mil reais é porque eles forneceram drogas para minha filha? — Perfeitamente — confirmou Marcelo, completando — Essa gente não desiste jamais de receber o pagamento, inclusive... — O quê? — indagou a flita Luísa. — Quando não recebem, matam o devedor para servir de exemplo aos demais fregueses. Assim procedendo, desencorajam futuros maus pagadores. — Como é que você sabe disso? — perguntou Anderson desconfiado. — Aconteceu com minha família. Meu sobrinho, de apenas 17 anos, tornou-se viciado, começou a fumar maconha aos 13. O pai, meu irmão, fez de tudo para tirar o filho do vício. Mas não adiantou. Ao contrário, passou a consumir cocaína. Deixou os estudos e várias vezes dormia fora de casa em local ignorado. Como não tinha dinheiro para pagar a droga, chegou até furtar o videocassete de sua casa e entregá-lo com amortização da dívida, pois os traficantes não deixaram de fornecer. Como sabem que foi ele que furtou? Porque meu irmão deu queixa na polícia e dois dias após, um informante disse aos investigadores onde estava o aparelho. Os policiais foram até o endereço e de fato recuperaram o aparelho, devolvendo-o ao meu irmão. Só que... Sim, o que aconteceu? Meu sobrinho parou de sair de casa, alegando que brigara com os fornecedores de tóxicos e que queria se libertar do vício. Meu irmão e minha cunhada até choraram de alegria quando ouviram isso, dando graças a Deus. Mas e daí? Após um mês, tudo parecia resolvido e esquecido, até que de repente o rapaz começou a sair de casa, às vezes ficando dias e dias ausente. Meu irmão se desesperou e novamente foi à polícia, pedindo auxílio. — Aí... — Hum? A polícia passou a investigar as atividades do rapaz e logo descobriu que ele se transformara em avião dos traficantes. Preso com pequena quantidade de cocaína, alegou que era para uso próprio e, assim, na condição de menor de idade, e usuário, não de traficante, pouco tempo passou no Instituto de Menores. Quando saiu, voltou a procurar os traficantes que o readmitiram. Foi mandado fazer uma entrega num determinado endereço, sem saber que o freguês, na verdade, era inimigo mortal dos seus chefes. Não deu outra. Quando fez a entrega, foi identificado e analisada a mercadoria que portava, o destinatário viu que era vidro moído, misturado com giz em pó. Meu sobrinho recebeu o pagamento e retirou-se, sem desconfiar de nada. Naquela mesma noite, ao chegar à porta de sua casa para dormir, foi fuzilado por um homem que, da garupa de uma motocicleta, passou lentamente por ali, atirando várias vezes. Como a família ficou sabendo de tantos detalhes? Porque os traficantes para os quais ele trabalhava e aos quais devia, telefonaram para meu irmão e contaram tudo, jogando com a revolta do meu irmão, Imaginaram que ele, por vingança, iria eliminar o responsável pela morte de seu filho. Mas meu irmão, cristão praticante, não se vingou. E depois, não foi procurado? Antes disso, se mudou para outro estado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.